Não só agora por que a gente nós estamos aqui, gente, com mais um vídeo. Estamos aqui hoje com uma série nova. Eu vou tentar fazer essa série no meu canal, gente. Como assim tentar Gamox? Nós vamos jogar Stranded Deep. E se vocês gostarem da série, eu vou manter ela. Se vocês não gostarem, o vídeo acaba foi. Entendeu, gente. E então, tal, vamos lá. Primeiro, a gente tem que criar um mundo. E colocar, tipo, um, uma seed. A gente tem que ver cuidadosamente e tirei print. A gente tem que ir cuidadosamente, porque senão a gente vai acabar criando um mundo ruim. Ok, bora. Criou já? Acha, acha, acha. Aí tá criando, gente. Tá criando. Ok, gente, então, new game. Let's do it. Não sei nada desse jogo, gente, sério. Tô, não vou ficar perdido não. É um jogo de sobrevivência. Em ilha. Né? Vamos ver como é que vai desenrolar essa história muito louca aí. Ele não está pronto ainda. Ele está em Alpha ou Beta. Mas vamos ver o que dá, gente. estou aqui no meu Ô oh, moço você tá com uma calça de pobre ok é nova moda eita porra é pra morrer gente meu deus é para morrer gente eita o meu vinho tá voando vem aqui vem meu vinho sumiu Tá, a gente tem que sair do avião. Ai, ai, ai, ai, Ah, ah, ah, ai, ai, ai, o bom, bote, vida Eita porra, e ai, ai, ai, ai, Ah meu Deus! Estamos no nosso navio Gente, tem uns peixes voando Gente, vocês viram os peixes voando Bom Ah, tem uma ilha aqui do... ah, Antes eu só quero ver o que tem nessa boia Remando Vamos remando, gente Remando Remando Remando Vamos remando, gente, comigo Rema comigo Um Dois Três Quatro Tá, o que, que nós temos aqui? Não tem tubarão não, né? Eu, eu não gosto de tubarão. Minha não aprova tubarão. Hum. Aí, estamos de pé. Ha! Parkour! Gente, eu aprendi isso aqui no Himalaia. Bora! Hum nossa, o machado, já sim, o jogo já começou me dando machado, velho Gostei Gente, não tem tubarão, né? Por favor Eu falei que mim não aprova tubarão Gente, meu Deus, quanta coisa aqui dentro. Que isso? Eu acho que o navio não tá funcionando. Um, uh, umas droguinhas pra nós. Bom, eu, eu diria que eu acho que começamos bem. Nossa senhora! Não, não, não, não, não, não. Bora. Vamos remando pra nossa ilhinha. Nossa ilhinha. Ela é bonitinha. Bom. Temos que já pensar em, na, em qual ilha nós iremos... Não sei nem o que fazer no jogo. Bom, a única ele é aquela, né? Então, whatever. Deixa eu sair. Tinha visto um peixinho. Peixinho, peixinho. Peixinho, peixinho, peixinho. Bom, gente, vamos, vamos explorar o que, que esse jogo tem a, a, a me dar. Bom, C é pra abrir bagulho de craft. Ok. Então, inventário... Nossa, já tem uma machete Gente, eu já comecei muito bem, velho Olha isso aqui Vem as inimigas aqui que vai levar só uma Você Cocona disfarçada de caranguejo Nossa senhora Morre, Cocona Cocona Cocona Cocona Não adianta fugir Do seu destino Cocona, vem aqui Ai, meu Deus, Cocona, tá, você ganhou. Eu quero eu vou te matar com um machado. Gente, é tão difícil matar um caranguejo. Olha! Desisto. Você ganhou, Cocona. Bom, o que nós temos que fazer primeiro? Para fazer um abrigo, nós precisamos de pal... folhas de palmeira. E lashing. Ok. Lashing é com umas plantinhas muito loucas. Então a gente vai ficar drogadão. Dá pra cortar a árvore? Essa não. Essa aqui. Também não dá. Bom, acho que possivelmente vai dar pra. Opa, opa! Palm Ah, palmeira. Ok. Ah, dá pra escalar? Ai gente, que demais. Eu quero meus coquinhos. Hum, delícia, meus coquinhos. Nossa, dá pra me derrubar em cima da árvore? Será que a gente cai e buga? Estou em cima da árvore. Vamos ver. Acho que a gente não vai cair. É, esquece. Ai! Gente, o que, que eu fiz? Tá, vamos derrubar isso aqui. Ah, tá. Vou ter que tentar pegar as folhas lá de cima. Uhum. Então a gente vai pegar. Eu quero fazer minha, ca minha cabaninha. Bom, depois a gente tenta fazer isso. Vamos tentar fazer o básico. Né? Assim não vai me dar muito certo, gente. Porque eu sou muito ruim em jogo de crafting assim, no começo. Leva um tempo pra me acostumar. Então, vamos pegar isso primeiro. Tem mais? Obrigado... Obrigado... Obrigado... Ah, uns stick. Opa, obrigadinha pelos stick, moço. Nossa, tem batata! Gente, a gente tem batata, meu Deus. Eu sei que dá pra gente cortar. Eu sei que eu vi isso. Aí, ó. Falei? Quero meu coco. Aí, ó, aí gente, ó. Quando o cara manja... O cara manja. Eu esqueci como é que... Olha o meu relógio. Tá. Temos uma lona azul. uns negócios muito louco, umas pedrinhas, uhum. tem um tubarão aqui, não gostei da música, tá, mim não aprovar, isso aí, mim mesmo, uhum, a gente vai pegar isso, vamos pegar mais uns desse, porque gente, jogo de sobrevivência é assim, você chega e quer matar todo mundo. Ah, dá pra derrubar sim. Aí, ó. Tudo bem que ela tá subindo, né? Mas, whatever. Vamos ver. Aê, gente! Vamos cortar aqui. Porque, né? Vocês têm que entender, gente. Sobreviver é assim. Cortando palmeiras. Oh, obrigadinho. Onde que eu cortei? <risos> Gente, essa árvore tá muito estranha. Vou mesmo machete que tá com durabilidade, então. Whatever. Né? Ô oh, câmera, para de me trollar! Ah, tem um limite no inventário. Então calma. Backpack. A stick. Ok. Tá, tá. Tá bom por enquanto. Vamos pegar essa lona. Gente, calma aí que eu vou dar uma arrumada nessa câmera, tá muito louca. Aí. Ó, tem um tubarão aqui perto, eu sei que tem Eu, eu, eu posso já previ isso <risos> Bom, olha um balde Ó, tem um tubarão Veda tão ruim, gente Vamos começar a craftar as nossas coisinhas, né? Bom, nós temos... Não vou fazer uma faca porque a gente não precisa, né? Por favor, né? Hum, pelo amor de Deus, mas hum, Ó, nós vamos precisar. Vamos começar do básico para que serve isso? Ele serve para cortar a árvore, mas eu não preciso disso também. Quero fazer isso. Palm leaf, eu, eu vou tentar pegar o palm leaf. A gente vai conseguir, gente. E não me deixe sós. Eu não tô gostando dessa câmera. Essa câmera tá fricando dos dois lados, gente. Não, estou curtindo. Min não aprova. Min não aprova. Vai virar um novo... Ah, tem que fazer isso. Vai virar o um novo meme do canal. Min não aprova. Aham. Uhum. Tá, a gente está batendo. Aí, e olha que vida, gente. Bom. Essa ilha é muito pequena. Não sei se vocês também acharam. Eu particularmente achei ela muito pequena, né? E nós vamos para uma nova ilha. Eu acho que não tem mais o que explorar aqui. Eu só tenho que pegar aquele balde, porque eu acho que o balde deve ser meio raro, né? Se achar um balde assim no meio do nada. Cadê o balde? Aqui. Balde amigo. Um pedaço de pele. Ah, eu não sei o que eu jogo fora. Ah, isso aqui, velho. Calma aí, calma, calma, calma, calma. Tô jogando tudo fora. Gente, eu, eu juro pra vocês que eu, eu prometo que eu vou aprender a controlar o jogo direito. Tá, eu prometo. Eu juro pra vocês que eu ainda vou aprender. Bom, não tem... Tenho... É quantos palm tree? Pera aí, dá pra... Hã? Pick it up, interact. Ah, pra gente beber... Ah, Bom... Não acho que tem mais muita coisa aqui. Vocês acham que tem mais alguma coisa aqui? Eu não acho gente, vocês acham? tem Essa árvore mortal já está ficando de noite. E nós vamos para aquela ilha. Que parece maior. Não, não, não, não, não. Ué, por quê? Calma. Ótimo. Vamos, gente. Está de noite. Estamos no meio do oceano com tubarões. Eu tenho uma flare gun. Mas não sei se ela vai poder fazer muito pra gente. O nosso objetivo é aquela ilha onde será a nossa querida casa. Gente, eu tô com medo. Não dá muito certo tubarão. Tubarão e Gamox não chipa Entendeu? Não dá pra chipar uhum. O legal desse jogo, gente, é, é tipo a ideia. Porque existe o The Forest, que é tipo uma sobrevivência numa floresta. Esse aqui é tipo um The Forest, só que com ilhas e sem canibais. E vocês estavam pedindo pra eu jogar The Forest, só que The Forest, gente, os caras não atualizam o jogo quase nunca, velho. Aí ia ficar uma série muito Parada, entendeu? Aí eu tô trazendo esse Vamos ver se vocês gostam Se vocês não gostarem Eu vou tentar subnáutica também Se vocês não gostarem Nenhum dos dois, gente Aí Meu filho Que difícil a situação do canal <risos> Então bora Estamos remando aqui apenas Muito feliz Por sinal Cagando de medo Mas muito feliz Estou aqui Nadando Nesse luar e não veio nenhum tubarão me incomodar até agora. O que é bom. Nossa casa vai ser ali. Já, já previ, gente. Já vamos fazer a, a fortaleza de... De sei lá o que. Uma fortaleza aí. Dá um nome aí pra fortaleza. Ai, tem um tubarão. Gente, ele vai estourar meu barquinho. Ai. Eu acho que essa música é de tubarão. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Ok. Não lutamos com nenhum tubarão. Estamos de boa. Vamos agora fazer... Podemos fazer aqui a casinha, hein? que vocês acham, ó? Uma sombrinha. Ou aqui, ó. Aqui, gostei daqui, ó. Ahn... Uh, crafting... Nós precisamos fazer um lashing. Vamos fazer um lashing. E agora? Vamos colocar num lugar... Num lugar bonitinho. Yeah, e que, que... Peraí, que que é aquilo? Um porco? Gente, temos um porco na nossa ilha. O nome dele vai ser Gary. Não mataremos o, o nosso querido amigo Gary. As aventuras de Gamox e Gary. A não ser que eu precise muito de comida, né? Vamos dar um sleep. E... Salvar. É, eu não sei como é que olha Ah, é F, gente Puta, tamo com sede hum. Será que dá pra... cocos. Não me deixem na mão. Bom, já temos a nossa fortaleza, vocês deram o um nome para fortaleza. E na fortaleza nós temos o nosso amiguinho Gary que nós viramos pela manhã. Tem água de coco aqui, né gente? Nesse coco branco, eu sei que tem, eu lembro dos caras tirando uma aguinha, dá pra beber. Ai que bosta, quanto esse negócio aqui? Water, nós precisamos de Fire split. O que, que é Fire Speech? É Speech ou Pit? E Speech, o que, que é speed? Ah, isso aqui: Fire Pit. Bom, já sei qual vai ser a próxima coisa que nós iremos fazer. Para a água. Mas, gente, então por esse vídeo foi só. Espero que vocês gostem dessa série. É, nós estamos começando agora o nosso novo mundo de Stranded Deep. Com o nosso amigo Gary e a nossa fortaleza que vocês darão o nome. Não esqueçam de dar um like se possível compartilhar. Dá... Falar aí com os amigos. Falar gente olha o Gugamóveis ali jogando. Porque se vocês gostarem da série eu vou continuar. Se vocês não gostarem acabou. Entendeu? É... Mas até o próximo vídeo gente. Então pessoal. Falou.